Já pensou controlar máquinas com a força do pensamento? Usar o poder da mente para reabilitar pessoas com qualquer tipo de paralisia? O neurocientista brasileiro Miguel Nicolelli já pensou nisso tudo. E ele, Carla, conversou com a gente aí sobre as descobertas das ciências, estudos sobre o cérebro humano. É muito assunto, né? Muito, Renata. Aí foi uma daquelas conversas que nos enchem de esperança, viu? E até de orgulho por ter um cientista brasileiro com pesquisas que chamam tanta atenção. Miguel Nicoleles está no Brasil para expor as mais recentes descobertas da neurociência. Para o cientista, o que parece hoje ser ficção, pode se tornar realidade num futuro não muito distante. Se esse auditório fosse o cérebro humano, as pessoas nas poltronas seriam os neurônios. A visão, a fala, as emoções... Cada função do corpo é controlada por uma parte dessas células. É o que diz a corrente da neurociência, que predominou por mais de 200 anos, até que avançaram os estudos de Miguel Nicoleles. O cientista brasileiro e um grupo de pesquisadores provaram que a cabeça do nosso corpo é como uma orquestra. Trabalhando juntos, os neurônios transformam energia em ação, percepção, memória... Tudo o que fazemos e somos. O neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles vive na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Teve de viajar até o Brasil para nos conceder essa entrevista, mas em algumas décadas, em um futuro não tão remoto, esse encontro poderia acontecer em qualquer lugar do universo só pela ação do nosso pensamento. É o que os estudos indicam, doutora. É mais ou menos isso. Nos últimos 10 anos, os nossos estudos experimentais demonstram que nós estamos iniciando uma era na qual a ação do nosso cérebro vai se libertar dos limites físicos do nosso corpo. Vocês já conseguiram provar isso? É, nós já demonstramos a possibilidade de extrair sinais elétricos do cérebro e controlar máquinas à distância só pela ação do pensamento. Os testes usaram nossos parentes mais próximos. Por mais de um mês, a macaca aprendeu a jogar videogame enquanto os cientistas liam os pensamentos dela. Com os estímulos cerebrais, ela mexia também um braço mecânico. E o mais surpreendente. Logo, percebeu que não precisava se mover. Controlava a prótese só com o cérebro. Em outro experimento, a macaca na esteira fazia andar o robô do outro lado do globo. Os estímulos navegavam via internet. O próximo passo é para humanos. Vai ser na reabilitação de pacientes que sofrem de um grau de paralisia muito grande do corpo. né? Pacientes paraplégicos ou quadriplégicos que estão paralisados, por exemplo, do pescoço para baixo. Né? A nossa ideia é usar esse bypass ler os sinais do cérebro, que continuam a ser produzidos nesses pacientes, mesmo que o corpo não consiga acompanhar o pensamento, e transferir esses desejos motores, esses pensamentos motores, para uma veste robótica que vai devolver, restaurar a esses pacientes a mobilidade que eles perderam. Um mundo em que o corpo não é limite para o cérebro. Conectados, viajamos à velocidade do pensamento, como no filme Avatar. O cientista garante, não é ficção. O meu sonho... Predileta é está na frente do mar em Natal, né, na costa de Natal, experimentando o que é passar, passear pela, pelos vales de Maite. Né? Talvez no final da nossa vida a gente veja. É o principal é o benefício que isso pode trazer para os seres humanos. né? Miguel Nicoleles diz que as pesquisas também podem ajudar no tratamento da epilepsia e do mal de Parkinson. Os primeiros testes com humanos devem ser feitos aqui no Brasil em dois anos. E um dos sonhos do neurocientista é ver uma veste robótica né, ajudando um paciente com lesão na medula a dar o chute inicial da primeira partida da Copa do Mundo de 2014. Já pensou, Renato? Eu já sei que eu me acabaria de chorar. Pois é, agora a gente vê como é importante o investimento em ciência e tecnologia. O Brasil está muito atrás nessa área, tem muito a percorrer ainda e os resultados, você vê, podem aparecer assim e surpreender todo mundo.